O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso está doando uma série de bens, entre eles armários, estantes de aço, cadeiras e outros móveis. Órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, incluindo autarquias e fundações públicas, podem se cadastrar para receber. O prazo é até o dia 22 de agosto. Veja o edital completo no site www.trt23.jus.br. A Justiça do Trabalho de Mato Grosso realizou quase 200 atendimentos no Multiação. O evento, que leva cidadania, diversão e atendimentos importantes à população, foi realizado em Várzea Grande. No estande do tribunal, crianças conheceram o Game Futuro em Jogo. Com ele, aprenderam como combater o trabalho infantil e fazer boas escolhas. A Escola Judicial do TRT de Mato Grosso está recebendo artigos científicos para a terceira edição da revista Eletrônica. Se você tem uma produção acadêmica na área do direito do trabalho, aproveite a oportunidade e participe. Os trabalhos e mais informações no e-mail escolajudicial.trt23.jus.br